Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui no Roblox, e, pessoal. Hoje viemos trazer vídeos Mais um vídeo de códigos E hoje pessoal Hoje estamos aqui em outro jogo Né Né pessoal, hoje estamos aqui em outro jogo Chamado Kit Chapny 4 E pessoal, se vocês quiserem só treinar Vocês vão em um... clique ali em um player Tá? Que você vai ter que carregar outro joguinho que é só você, tá? E aqui vocês vão em Shop, depois vão ali no passarinho do Twitter. E vocês insiram os códigos que vai tá estar na descrição. E vai estar tá ali. E eu vou deixar também na tela aqui. Aí vai um código, depois aparece vai outro, entendeu? Para ganhar moedas, queijos, que são desse jogo aí. Para ganhar queijos... Vocês vão precisar colocar esses códigos. O primeiro código se chama Tcherny 4 Snow Enter. Meu Deus, já tô super, hiper, mega, hiper, hiper, hiper rica. Meu pai amado, já tô rica, já, já tô feliz. Eu tô com 500 mil. Dá pra perceber? E pior que eu gato tudo isso aí em um minuto. Se fosse Robux. Ai seu, né? aí o segundo código é Sharp 4 DAT 08/12. Ali uns monezinhos é 40 mil, mais 40 mil pra conta. E agora o terceiro código de queijos são Raconitas. Tela tá aí na telinha Raconitas. Enter. Eu sou muito emocionada, né? Ah, não sei que eu consigo, mas eu só sei que tô gostando. Code Fence, Code Gantz, Cois, Orchazine, né, gente? Sou linda, maravilhosa. Code Fence. Vocês vão em Enter e conseguimos códigos. Pessoal, então, aqui ó, vamos. Olha ali, tem como tem como escrever vários gatos e o rato, Tom e Jerry Vamos lá, feio demais, gente. Eu quero uma princesa, eu sou menina, eu quero o um menino linda, maravilhosa, entenderam? Ai, ai, olha o nosso dinheiro. 578 mil e que é de queijo, né? Atualmente dinheiro, né? Peraí que eu achei bonitinho que... Olha, gente, minha sainha fica levantando saindo. Olha esses <risos> um boneco do Minecraft. Já comprando tô nem aí. Agora tá só com 78. Vamos ver se a gente acha um gato bonito. Por que não um gato azul, né, gente? Por que não? Por que não comprar? Agora sem mais enrolação, por favor, né, Júlio? Vamos pro jogo! Uh! Então, pessoal, já estamos aqui no jogo, tá? Aqui no jogo Aqui, kit Vocês, se vocês quiserem, claro, né? De novo falando, repetindo pra vocês, que eu meio que falei rápido aquela hora, né? Pessoal, se vocês quiserem jogar sozinhos e não com pessoas, tipo, quer treinar sozinho para saber os lugares, etc. Vocês vão aqui clicar em um player que vai carregar outra tela. Mas no caso, como a gente não quer, né? Eu quero eu quero amigo, eu quero eu quero eu quero alguém para me ajudar, para me salvar, tá? Aí eu vou em play mesmo, tá? Olha, gente. Eu comprei os emotezinhos aqui, ó. Esse daqui é para quando tiver na jaula. Esse daqui é para me zombar do gato. Eu sou top. Ah, peraí. Vou ver se as pessoas já colocaram a tábua. Provavelmente. Ah, colocaram. Eita, a armadilha do gato. Perto da coisa. Só que ele não sabe meio que posicionar. Não acharam a gasolina ainda, né? Eu dei umas treinadinhas aqui. Que eu não quero passar vergonha no meio do vídeo. Meu Deus. aí. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. aí. Vim aqui. na nada nossa, não tem nada pra gente de que aqui pegar Olha, olha, ó, ó, pegamos, pegamos pra que? Eu não eu ainda não descobri ser, que serve isso Pra que eu quero matar o sendo que já usaram Eu quero a bateria, ai meu Deus É pra colocar a montanha-russa Onde coloca a bateria, meu Deus Onde coloca a bateria, meu Deus Aqui, ó, vamos seguir esse Ali, né, que se a bateria Eita, pega eu tô doida esse, doido, esse jogo tá me deixando doida. Esse doido tá me deixando doida. Vamos. Tirar isso aqui da mão, né? Que o gato já vai direto pra gente. Realmente, o Gato deve estar a ficar Vamos colocar aqui. eu, eu, eu... Hum, Tem uma coisa ali, mas é do alto que a gente quer, né? Nossa, eu vi o meu nosso amiguinho passando por aqui. Ali que se coloca a bateria, não é mesmo? Meu Deus, como que eu passo aqui? Ah, ali tem uma parede específica que eu tenho que pular, né? Queridos, eu já achei uma bateria. Vamos fechar vamos aqui, que eu não quero... Com... Vamos dar uma olhadinha pra... bem? O que é isso? Precisa de alguma coisa. Será que é isso? Não é, precisa de alguma coisa diferente. Ah, tá andando a solta, né? Meu Deus. Deixa eu aumentar o barulho do jogo, que é muito baixo. Agora sim. E... Precisa gasolina, esqueci. Meu Deus. Uh! Eu não sei se tinha dança né? Meu Deus, que susto. Não sei se tinha dança melhor, mas é a única dança que eu achei. Eu quero saber onde coloca isso. Eu, pensei, eu ia olhar ali na frente pensando que era uma lanterna. O cara também tem isso. O cara tem o quê? Tá, legal. Será que isso é pra colocar aqui? Esquece. Não ah, não. E alguma coisa isso daqui tem que usar, né, galera? Parabéns. Olha, o menino também tem. Ele tá me chamando? Vai, vamos. Vamos seguir o garoto. Vamos tentar pegar... Não, não, não dá pra colocar, não dá pra abrir. Tá, o menino tá indo em direção a é alguma coisa pra usar. Gente, vocês querem fazer o quê? Vocês querem morrer? Não quer mesmo? É, eles querem morrer. me levam pra morte junto, né? Olha que belos amigos. Levando os outros pra morte. Eu quero. Eu tô seguindo esse menino. Eu só tô seguindo esse menino porque eu quero saber onde que coloca essa coisa. Se eu souber, eu vou ser a pessoa mais pra do mundo. Pro do mundo. Gente, até agora eu só achei isso daqui. E uma coisa que eu esqueci: o menino não sabe o que fazer com isso daqui. Eu acho que é só enfeite. Eu vou tirar do meu, do meu inventário que eu não quero perder tempo. Se eu achar alguma coisa com ele. Olha o que eu achei. Pra libertar os seus amigos ou abrir outra coisa. Uma. A casa da árvore, pelo que eu me lembro. Ou outra coisa, não me lembro direito. para que eu usa isso? me lembro. Será que tem algum amigo nosso preso? ou não. Se tivesse, eu salvaria na hora, né? Essa salvadeira. Sua. Juju da Nica, salvadeira. Meu Deus. Eu vi barulho de madeira caindo. Eu vi barulho de madeira caindo. Ou do, do murder em ação. Meu Deus, o que, que eu preciso pra abrir isso aqui? Ah, aqui não tem nada. É, pelo que eu vi, né? Oi, amigos. Tudo bem? Eu quero tentar saber... Eu quero ver se dá pra... Ah, quero tentar subir em cima das pessoas. Vamos subir aqui. Ah, oh, não, não, não, não, não, não. Meu Deus. Oh, deve ser alguma coisa aqui, gente. Que se usa aquele negócio? Vamos ver. Subindo. Ah, não. Tá de... Ah, tá. Pensei que era aquele negócio preto. O que, que é? Ah, a gente vai escapar de trem. Top. Engraçado. Montanha Russa vai indo, vai indo, vai indo. Quem já viu montanha Russa sair do parque? Ah, a gente esgarçado, a gente vai sair e vai voltar pro um lugar. A gente vai sair por ali, descer ali, ó. Ali, ali, ali, depois subir e aqui. Meu Deus. Tô com medo. O hum, que eu faço com isso? <risos> Parabéns. Você me derrubou. Hum, vamos abrir nossa passagem ali, ó. Deixar uma passagenzinha passagem aberta, né? Não fecha. Uhum, chupou. Não pode fechar no, na cara da rainha. O cara achou, o cara achou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu só pego as coisas, vai. Vai, vai, vai. Vai, achou. Vamos Colocou. Até 10 horas da Coloca. Ai, será que. E agora fecha fecha. Isso e... Será que é pra montanha-russa? Vamos tentar ir pra lá. Vai, vai, vai, vem. Todo mundo tá me seguindo porque eu sou rainha. É. Ah, não. Mentira, o cara não colocou. Um. Tá. Meu Deus. Tá. Hoje, peraí. Peraí, vamos subir na montanha-russa. Gente, é uma gata a gata, ó, ó, ó, da onde, nossa, da onde gato tem orelha assim. Será que dá pra escapar? Ah, não, porque não tem as engrenagens. Eita, eita, eu pensei que era o um mutano. Ai, gente, queria tanto poder pular que aí a gente fica... e dá louca e acabou o tempo. Zero time. Cabeça de mão, de rato. 50 rambucos, gastei todo mundo, vou gastar mundo. Roubo com nada, né? Vamos indo pra próxima partida e a gente voltar, tá? Ah. E quando eu volto, faz assim, ó. Ah, botei. Carnival, porque só carnival? Eu nunca joguei isso aqui. Ah, joguei assim. Eu, eu odeio. Pessoal, então, eu meio que descobri que eu sou um gato. Dá pra entender. Quem quer levar a marretada lindinha, é, Quem quer? Ai, ai, cuidado, vamos. Já vamos deixar o dedo no atacar. Oi, gente. Tá top. Vem, vem cá, ratinho. Onde já foi? Tampinha que tava ah é vai ficar fudindo assim, assim de mim vai pra jaula que trouxa vamos dar uma risada aqui ó vamos dar uma risada aqui Oxia! tirando onda ah não tem uma passagezinha ali quero saber porque demora tanto para colocar no pig no... não demora tanto até agora duas trap usadas. não ele vai abrir o dele não não não não posso deixar não posso deixar nenhum não vi ele Boa! <risos> Boa! Eita, então, mais vendo. Ai, esqueci do cara. Ah não, mentira Ele salvou ela. Salvou. Ah não, salvou não. Hum. Ele vai no tanque, né, garoto? Vai pra jaula. <risos> Eu sou muito debochadora Oxi Eu tô olhando Estou observando vocês Acharam que podia escapar de mim Não é mesmo, amigo Vai apagar Vou recolher aqui Deixa eu tirar aqui. aqui Vamos colocar uma aqui Agora sim Volta aqui Ninguém escapa de Gatinhas no Meu Deus, para Venha Vai levar uma marreitada, depois fazer fácil de Eu tô chegando. Quase! Dá uma me pegar. Ele vai passar na passagem, meu amigo? Ah, não, você não vai pra passagem? Ele vai morrer, né, meu filho? Vai morrer, porque a vida... A vida é triste com você. Ninguém... Eu faz isso com o Zona eu avisei. Todo você, garoto oh. vem, vem, vem, vem. Eu sou fininha. Eu passo. Não, não, não. Eu não passo não, não é mas beleza. Cof cof, vamos deixar uma trapa aqui. Vai, vem, vem. Opa, vou aproveitar pra colocar uma trap ali. Com licença, ninguém tá vendo nada. Nem se, se desse pra baixar aqui, ó. Vamos deixar uma trepa aqui. Não, aqui não. Aqui. Vai, ó. Quem vai passar ali em cima, né? Quero saber quem que tá me matando. Poderia saber. <risos> Prontinho. <risos> putin Não, por que que eu sei não, cara? Peraí, tchum. Vem, vem, não, vem Vamos, Vem, vem, vem Vem Trouxa Meu Deus, o cara tá O cara tá falando que eu sou noob Aff, ah, você como Jogou a primeira vez, você não era noob não, né? Já era pro Já usei quatro armadilhas depois eu vou brigar no chat com ele. Depois do vídeo, né? Ele libertou o amigo dele. Que tapado. Tá não, não. Vou colocar a mão. Você é que libertou, né, querido? Vem, vem. Vem, vem. Não, Ai. Vou colocar uma trepa aqui. Eu sou das trepas. Ah não, vocês não vão escapar não, né? Ah, Acabei, bem uh, vamos ver quantos que a gente ganhou, mas pessoal foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado até a próxima e fui Uh, beijo da Jubanica